Fala pessoal, mais um aqui no Canadá, começando para vocês, hoje eu vou fazer um vídeo no estilo Irmãos Prezi, né, <risos> gravando, gravando vídeo enquanto a gente anda pelas ruas <risos> de Vancouver, volta aqui, volta aqui você. A gente vai falar um pouquinho sobre Canadá, no geral, nesse vídeo, a gente tá andando aqui até a praia, é, tá um final de dia bonito, final de dia, né, são quatro da tarde, já tá acabando o dia, porque é inverno, e aí no inverno o dia acaba mais cedo, então... Rapidinho, descontraído para vocês, vamos falar de Canadá, tá interessado nesse vídeo, fica comigo, check it out. Dia, é, acho que a gente, a gente pode, acho que esperar a gente passar, vamos embora. Os carros esperam a gente passar ah, para poder andar. Se você tem várias oportunidades, na verdade, de mudar para o Canadá, de viver no Canadá, de viver como... Como residente, de vir estudar, de poder migrar. Existem várias oportunidades e o Canadá é um dos países que está abrindo muitas portas aí para imigrantes de todos os tipos, né? É, muita gente começa, na verdade, pela parte de estudos, né? Então, o que, que você precisa? Você precisa primeiro falar inglês, né? O inglês é uma parte essencial do seu planejamento, é uma parte essencial. É, que vai te ajudar em tudo aqui no Canadá. Se você não fala inglês ainda, comece a aprender a falar inglês. Vai fazer, vai fazer escolinha de inglês, vai estudar em casa, vai aprender inglês de algum jeito pra já vir pra cá pro Canadá já com um inglês pelo menos bom o suficiente pra você poder se virar, né? Se você não fala inglês ainda, eu falo um pouquinho, mas quer aprender mais inglês, você pode vir fazer um curso de inglês aqui no Canadá. Lembrando que até seis meses de curso de inglês você pode vir estudar sem visto de estudante, você pode vir como turista. Nós, brasileiros, temos um visto agora chamado ETA, que é o Electronic Travel Authorization. Electronic... Electronic, Ixi. Electronic Travel Authorization. Então nós temos esse visto aqui para o Canadá, você pode tirar o visto americano de turista e com o seu visto americano você pode pedir essa autorização de viagem uh, para entrar no Canadá e ficar até seis meses aqui como turista e também com permissão de estudo nesses seis meses. Então vamos falar que você quer fazer um curso de inglês, depois você quer fazer um college, né? você quer depois buscar uma educação é, superior para poder acumular pontos para sua imigração. Então você pode, por exemplo, fazer um curso de inglês, acima de seis meses, já vem com o um visto de estudante, já pensando na sua renovação, renova ela para um college, vai fazer um curso de educação superior, que esteja na lista que o Canadá precisa de empregos, e aí depois desse curso, dependendo da duração, você vai conseguir aí é, de um ano a três anos de um visto chamado PGWP, que é o Postgraduate Work Permit que é o que vai te dar uma permissão de trabalho aí por um ano, dois anos ou três anos, dependendo da duração do curso do seu college, então segue a timeline, segue a timeline, a gente tá falando aí de, vamos falar seis meses de curso de inglês já com o visto de estudos, aí você vai fazer mais um ano de college, são um ano e seis meses de estudante, depois desse um ano de college você vai pegar mais um ano de work permit, são dois anos e meio no Canadá estudando, é, são um ano e meio no Canadá estudando e um ano trabalhando, somente trabalhando, 40 horas full time, normal, como qualquer trabalhador normal trabalha aqui no Canadá, para poder aplicar para o processo chamado Express Entry, que o nome já diz, é um processo é, de residência no Canadá, residência permanente no Canadá expresso, então ele é mais rápido, e mais fácil de aplicar, né? obviamente que para você poder aplicar para esse Express Entry você vai precisar tanto da pontuação do estudo aqui no Canadá, o seu nível de inglês, o quanto tempo você já trabalhou no Brasil, quanto tempo você trabalhou no Canadá, é, entre outros fatores que a gente vai poder fazer um vídeo mais completo para vocês falando sobre isso é, num outro momento, mas é, um, é uma timeline bacana de vocês seguirem, então vindo para o Canadá, fazer o curso de inglês, fazer um college e depois aplicar para o Express Entry com o seu Work Permit né? Então uh, Basicamente assim, existem Milhares de outras formas de vocês fazerem isso você já tem o curso de inglês, por exemplo, Você já tem o nível de inglês suficiente Se você já fez o IELTS, Você pode cortar essa parte do seu curso de inglês você Pode vir diretamente fazer o College Então, existem várias outras é, Frentes que vocês podem usar Para poder chegar Na tão sonhada residência Aqui no Canadá né? E olha que bonito que está aqui hoje O pessoal fala que rancor só chove, que aqui é muito frio, e que aqui só faz um dia feio, olha o dia que tá hoje, deixa eu colocar aqui na câmera, olha esse céu atrás de mim, que dia bonito tá fazendo hoje, a Paula tá tirando foto de tudo, porque ela parece que é uma turista ainda né amor, olha lá. a Paula ainda tá meio que como turista aqui né, a gente acabou de chegar no Canadá, e hoje fazem 12 dias que a gente chegou aqui, e a gente ainda tá fazendo aquele reconhecimento da cidade andando para lá e para cá, então é, tem muitas coisas ainda que a gente está aprendendo sobre o Canadá para poder passar as informações para vocês, assim como eu passei quando eu cheguei em Brisbane, lá na Austrália. Então, a minha ideia é fazer mais vídeos para vocês desse formato, andando pela cidade, conversando com vocês, uh, para que vocês consigam, além de enxergar a cidade atrás de mim, ver um pouco da cidade, possam ter um pouco mais de informação também. Agora eu vou deixar para vocês aqui uma imagem bonita de Vancouver, olha só, como é que tá esse dia hoje Segue aí Então eu vou finalizar esse vídeo curtinho pra vocês, com essa imagem bacana do final da nossa rua, que a gente tá morando no final dessa rua que a gente acabou de descer, e é muito bacana assim, tipo, você poder andar e já tá num lugar desse, as montanhas atrás, e quando tá, quando tá nevando essas montanhas ficam todas branquinhas, é muito bonitinho. a gente viu por foto ainda não vimos ainda a neve caindo, mas a gente tá na esperança aí de que dezembrão tá chegando e que vai ter neve, vai ter neve, a gente vai poder ver neve. Agora já tá uns 8 graus, então assim, faz frio, obviamente, é o Canadá, mas não é aquele frio ruim não, tá? Então não fiquem muito aflitos pensando que vocês vão congelar estando aqui, então não vão, beleza? Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui embaixo. Curte, comenta e compartilha. E se você quer fazer sua cotação para vir aqui para o Canadá, é só falar com a gente, né? com a Choose Travel. Entra no nosso site, www.tooeasytravel.com e pede o seu orçamento. A minha equipe lá em São Paulo vai ajudar vocês e também eu estou aqui no Canadá para poder fazer consultorias com vocês por Skype e ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? Deixe suas dúvidas aqui embaixo também e até o próximo vídeo. Tchau!